Esse aparelho móvel vai gerar uma força para movimentar os dentes? Bom, gente, no sistema Invisalign utilizamos os Attachments, que são pequenas saliências confeccionadas com resina transparente fixada nos dentes, praticamente imperceptível. A localização e a posição desses Attachments é determinada durante o desenvolvimento do Clean Check, o modelo virtual da arcada do paciente. Você não sabe o que é o check? Eu gravei um vídeo falando sobre isso. Então, quando o paciente encaixa o alinhador, estes vão realizar uma força sobre os attachments, possibilitando assim a movimentação dos dentes. É como se os attachments fizessem o papel dos brectes, aquelas peças coladas nos dentes na ortodontia fixa, promovendo assim a movimentação dentária. Venha fazer uma avaliação e eu te vejo no próximo vídeo.